Olá! Você está iniciando a disciplina Trabalho Acadêmico, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de desenvolver estratégias de estudo e construir habilidades e competências necessárias para a produção de trabalhos acadêmicos, seguindo as normas atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, (ABNT). O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1, Conhecimento Científico, como produzir trabalhos acadêmicos. Módulo 2, Pesquisa Acadêmica, fontes de acesso ao conhecimento científico. Módulo 3, Tipos de Trabalhos Científicos. E módulo 4, Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, (ABNT). Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá acessar o cronograma e as leituras obrigatórias, assistir às videoaulas do módulo,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 A proposta pedagógica da disciplina, os materiais didáticos e atividades foram elaborados por uma professora especialista da área, e ela tem um recado especial para você. Olá, boas-vindas estudantes, é uma alegria tê-los por aqui. Sou a professora Silvana Aparecida da Silva Zanquete, sou graduada em História, mestre e doutora em História pela UFGT, Sou, atualmente, diretora do campus de Coxim, tenho experiência na área de história, com ênfase no ensino de história, atuando em várias áreas com principais temas, oralidades, narrativas, identidades, vivências, memória, cultura popular. Gostaria de falar um pouquinho para vocês do grande objetivo da disciplina Trabalho Acadêmico. É uma disciplina que vai tratar de estudos e construir habilidades e competências para a produção de trabalhos acadêmicos, seguindo sempre as normas da ABNT que nós iremos aprender ao longo da disciplina. E é importante destacar que essa disciplina irá contribuir com todas as outras disciplinas que vocês irão estar cursando durante a graduação. A disciplina é importante para que vocês construam esse arcabouço científico, essa linguagem científica.